Você tem problemas com diabetes, açúcar no sangue, glicose elevada? Ou tem alguém na sua família passando por esse problema? Eu trouxe aqui uma planta muito especial que vai te ajudar a tratar as causas emocionais da diabetes e a desvendar muitas coisas sobre você mesmo. Então fica comigo que o papo de hoje está muito interessante. Muitas correntes de pensamento falam que a diabetes é como se fosse uma pandemia, é um surto, é algo que começou a acontecer muito nas últimas décadas em decorrência da alimentação industrializada, né, da quantidade de carboidratos que a gente consome nas refeições e que isso né, acaba acarretando uh, o excesso de glicose, de açúcar no sangue e de diabetes também. Só que, embora o nosso corpo, a nossa genética traga uma predisposição a qualquer tipo de doença, a gente precisa sempre prestar atenção no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso estilo de vida e, principalmente, nas nossas emoções, pensamentos e sentimentos. Porque é a qualidade deles que vai ditar né, se o ambiente está propício para que a doença se manifeste. Então, qualquer doença, mesmo a pessoa que tem uma propensão genética, a doença precisa encontrar solo fértil para poder crescer. Né? Então, uh, existem várias pesquisas atualmente de neurociência, de universidades muito sérias, comprovando que o ambiente influencia mais na nossa saúde do que a própria genética. Então, às vezes a pessoa tem lá uma predisposição, né? é hereditária, é uma coisa que vem de família, mas se ela está num ambiente bom num ambiente elevado, de energia boa, onde ela se sente bem, onde ela está feliz, essa propensão genética ela acaba não se manifestando porque o ambiente é bom. Agora, se juntar propensão genética, né? fatores hereditários né? que estão na genética, Uh, se juntar um ambiente nocivo, tóxico, a convivência com pessoas tóxicas e maus hábitos de alimentação e maus hábitos de rotina, a pessoa pode vir a manifestar a doença. Nesse caso que a gente está falando aqui, a diabetes. Né? E eu atendi mais de 10 anos em consultório com terapia e muitas pessoas assim, diabéticas elas tinham um comportamento que vinha de uma vida muito difícil né então o diabético normalmente ele tem esse padrão né existem outros motivos também mas num percentual bem grande dos casos os diabéticos manifestam a, a diabetes então às vezes a pessoa passou por situações muito difíceis né desde a infância ela passou por abuso pode ter sido estuprada por alguém pode ter sido abandonada pela família ter passado fome então essas pessoas não conseguem se desapegar do passado, porque as memórias são muito dolorosas, os traumas são muito fortes, são muito intensos. E essa fixação com o passado, ela faz com que a pessoa se sinta carente, sem a devida atenção das pessoas que estão ao redor, faz com que essas pessoas se sintam vítimas da vida. né? Então, a vitimização ela é muito presente na vida do diabético. Ele se sente refém do passado, refém do que fizeram com ele. E se ele conta a história para você, você chora junto, porque ele não está inventando. Realmente são histórias muito difíceis. Só que a pessoa fica presa nesse passado e ela não consegue vislumbrar... Que o futuro é bom, que o futuro pode ser bom, que ela pode construir uma vida nova a partir da vibração que ela emite no presente. Então, a maior ajuda que a gente pode dar para um diabético, independente da planta, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês, é enxergar vislumbre de um futuro melhor. É dar esperança para essa pessoa que ela pode, com um comportamento presente, construir um bom futuro. Porque senão ela fica pegada ao passado. Ela vibra nessa situação do passado, ela vibra na dor, ela vibra na tristeza, ela vibra no, ah, olha só o que fizeram para mim, na vitimização. E, e se ela fica vibrando nisso agora, com essas memórias de dor, o futuro dela vai ser um repeteco do passado. Ela não vai conseguir sair da dor para elevar a vibração e para melhorar o futuro dela. Então, essa é uma ajuda que a gente pode dar, né? porque é, não é exagero quando um diabético conta o que já aconteceu com ele. São coisas muito trágicas, muito dramáticas. Eu fico lembrando aqui das histórias e, e, e, nossa, a gente fica comovido mesmo. Mas o papel de um terapeuta, seja fitoenergético ou um terapeuta tradicional, é ajudar a pessoa a se fortalecer para enfrentar os desafios da vida. Né? Não, é, não são os problemas que acontecem, mas é a forma que a pessoa reage diante dos desafios é o que importa. né? E se ela está numa vibração boa, se o terapeuta ajuda a pessoa a ficar numa vibração boa, é óbvio que a vida dela vai melhorar e que o futuro vai ser melhor. Então, a fitoenergética, ela tem essa batida, essa pegada, né, de ajudar a pessoa a se fortalecer, de ajudar a pessoa a encontrar força natural dentro de si para lidar com os desafios da vida. Então, qualquer planta da fitoenergética, né, do, do estudo catalogado aqui nesse livro, que já tem quase 20 anos, Uh, qualquer planta que você utilizar, ela vai te trazer benefícios em vários níveis, mas a Fitoenergética encontrou na natureza 118 plantas, entre elas ervas, flores e frutas, que vão atuar no campo de energia dos seres vivos, trazendo força, trazendo uma revitalização para a pessoa aprender a lidar com os desafios da vida. Então, esse tratamento aqui, ele não tem efeitos colaterais, não tem contraindicações e você pode usar né, para tratar essas questões que envolvem a diabetes. Então o nome da planta é exetum e emale. Olha só, exetum e emale. É, vou falar o um nome popular que é a cavalinha. A cavalinha é uma planta bem conhecida. Vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês verem como ela é. É um tubinho assim, um canudinho, né? Tanto que tem pessoas que usam a, a cavalinha como canudo, né? Para decorar, para enfeitar, é uma planta que é ornamental, mas também pode ser utilizada como chá, né? A cavalinha, na, na fitoterapia, ela é conhecida como uma planta que desincha, né? Que retira os edemas do corpo, ela é utilizada para várias outras funções. Mas na fitoenergética, a cavalinha limpa energeticamente o sangue. A cavalinha gera doçura na vida e no amor ela elimina o ódio sem causa, aflora novidades para alegrar a vida, que é tudo que um diabético precisa, né? Ajuda a eliminar a raiva, essa raiva do passado, acalma o espírito, então traz paz para a pessoa, né? Elimina o remorso e o ressentimento exagerado, gera respeito com as coisas materiais, limpa o sentimento de inveja e ciúme em relação ao próximo, que às vezes o diabético pode ter, porque ele olha para a vida dele e tem tanto problema, e ele olha para a vida das outras pessoas e parece tão mais fácil que ele pode se sentir né, com inveja, se comparando, sentindo ciúme da vida das outras pessoas. Uh, a cavalinha também estimula a solidariedade, ou seja, faz a pessoa sair né, da posição de egoísmo. Equilíbrio emocional contra o desespero, a saudade e o excesso de sentimentalismo. Elimina a ansiedade e a compulsividade, que estimulam a obesidade. Equilibra os corpos sutis e ajuda a saber distinguir o certo do errado. Então, a cavalinha faz muita coisa e eu recomendo não só para os diabéticos, mas para qualquer pessoa né, que queira experimentar. Então, é para usar, tá? eu vou recomendar que você faça uma infusão a frio. O que é uma infusão a frio? Você pode colocar um pouco de cavalinha, aqui eu tenho uma cavalinha uh, desidratada, né? Você pode colocar um pouquinho numa caneca, uma quantidade assim tá bom, até menos do que isso, eu coloquei aqui só pra você poder enxergar no, no vídeo. Uh, na fitoenergética não tem essa coisa, quanto mais planta melhor, você só precisa de um pouco de planta, uma amostrinha do DNA da planta, já tá bom. E você vai colocar dentro de um copo com água fria. Como eu fiz aqui. Simples assim. Depois, você pode impor as suas mãos e fazer uma oração da sua preferência. Que a gente já falou aqui, né? Em vários vídeos aqui do canal. Que você pode cantar um mantra, rezar um Pai Nosso. Você pode só agradecer a natureza. Você pode fazer o que você quiser desde que essa imposição de mãos, essa energia que você está transferindo para o copo, ela conecte você a uma força superior. Assim, você energizou o chá, daí você coa né, num coador e bebe essa água em pequenos goles. Com bastante consciência, respirando profundamente. Que a cavalinha vai trazer... Todos esses benefícios para você. Se você quiser fazer com água quente também, pode, tá? Só lembra de esquentar água no fogo, no fogo do fogão. Não pode esquentar em micro-ondas porque descaracteriza a energia da planta, beleza? Também quero te dizer né, que na fitoenergética não existe só a cavalinha, mas existe mais 118 plantas que foram estudadas e que têm funções específicas para cada parte do nosso corpo, para cada desafio emocional que a gente tem. E se você quiser adquirir o livro, que é esse aqui, esse que é o livro comemorativo de 15 anos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você acessa, ok? E encomenda seu livro da fitoenergética que vai te trazer solução para muita coisa. Além das plantas e a função de cada uma, ele tem outros tipos de tratamento que você pode fazer para determinados tipos de doenças e tem... Também uma explanação muito grande sobre campo de energia humano, sobre chakras, né? Enfim, é um manual de terapia holística completo focado para as ervas. Beleza? Então, espero que você utilize a cavalinha e que você recomende, né? Para as pessoas que você ama, que estão passando por algum processo complicado de diabetes, que eu tenho certeza que a cavalinha vai ajudar muito. Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.